Pessoal, tudo bem? Eu aderi a essa onda aí do SSD, né? É, decidi colocar esse bichinho aqui e o motivo de eu estar fazendo esse vídeo aqui para vocês é que muitas das vezes as pessoas ficam em dúvida qual SSD é o melhor, qual SSD comprar. Eu decidi comprar esse aqui importado da China. Comprei no AliExpress por um preço muito bom e ao meu ver justo. É da Golden Fear. Essa Golden Fear, ela é muito conhecida. Estudei muito sobre esse bichinho aqui. Tem vários modelos importados, mas eu decidi colocar esse aqui porque eu, eu estudei sobre ele. O que, tá, o que tem dentro dele, tá? É um, é um SSD de 256 GB. Eu, a minha máquina é essa aqui, né? Com um processadorzinho aí. É, o i7, o, perdão, o i5 uma placa-mãe H61M S1 com é, pega aí o ela pega aí o a memória DDR3 e ela tem o um soquete 1155 para vocês que, que se interessa saber, tá só para você saber. Então o que que acontece? Você vê que, isso, como isso aqui não é um box. Né? Eu não mostrei aí pra vocês é, a, a, a chegada, a, a, a abertura do, da embalagem, mas a abertura, a, o, ele veio nessa embalagem aqui pessoal, veio num saquinho, dentro de um saquinho, dentro desse, desse saco bolha, muito bem embaladinho, tá? Como vocês estão vendo, veio no próprio cartãozinho da, tá da Golden Fear, tá bom? É, e vamos fazer um teste. Esse, eu tenho esse computador já aqui há um, um bom tempo Perdeu o foco aqui, né? E ele está um pouco lento, tá? Mas eu sei que o HDzinho dele Esse HDzinho aqui dele já está meio que cansado Então eu decidi trocar, fazer essa, essa, essa, essa experiência, tá bom? Nós vamos instalar ele, é muito simples é, tá aqui a, a entrada dos do, adaptadores Nós precisamos... Desses dois conectores SATA, lembrando que se você não tem ainda, o seu computador não tem esse, essa entrada aqui, ó Você pode comprar esse adaptadorzinho aqui, isso é um adaptador, tá vendo? Se o seu modelo for esse aqui ainda Você pode comprar esse adaptador aqui, ó, tá? Que é esse aqui Esse aqui é até velho, já tinha, você tem essas, essas coisas assim, né? Tá? comprei esse adaptador então nós vamos prender e vamos fazer a instalação aí como que é feito a instalação desse bichinho aqui tá bom pessoal eu vou colocar ele no lugar no prender ele no lugar aqui e já já eu volto pra gente terminar o vídeo fazer a, as transferências do do windows e tudo mais tá bom no lugar tá eu vou colocar ele lá dentro. Lembrando que existe uma plataformazinha onde você prende, tá vendo? Aqui tem uns um localzinho para você prender com um parafuso, tá? Por baixo, por cima, como vocês estão vendo aí, tá? E tem uma plataforma onde você prende aqui e prende aqui no gabinete. No meu caso aqui, eu vou deixar ele solto assim mesmo por enquanto. E Embora o meu computador fica parado, não, não, não, não se mexe, né? Mas é bom sempre você colocar ele um lugar seguro onde ele não tenha movimento para evitar qualquer transtorno tá ok bom pessoal o SSD já foi conectado tá bom eu já instalei o Windows inclusive eu instalei o Windows 10 Lite depois eu vou dar uma dica legal sobre o seu Windows 10 mas nesse vídeo aqui eu vou mostrar para você a velocidade que ele tem por dois motivos primeiro que esse aqui que é o meu SSD ó, 238 GB. Eu já instalei o Windows, instalei todos os programas mesmo, como vocês estão vendo aqui. Esse aqui do lado direito é um outro HD externo que eu tenho da seagate da muito bom para o sinal também. Eu vou mostrar para vocês é, a velocidade que esse Windows liga e desliga. E também para abrir um programa, qualquer programa, que, por mais pesado que seja. Então, o é um Windows 10 Lite é um Windows super recomendado, ele é novo, é um Windows modificado, eu recomendo para vocês, muito bom, muito bom mesmo, principalmente para quem tem uma maquinazinha aí um pouco mais, é, mais caidinha, né? A minha não é nem tanto, eu tenho aí 6 GB de memória RAM e eu tenho um processador aí, um i5, geração 3, então não é um computador assim tão ultrapassado. Mas mesmo assim eu preferi botar um SSD devido a velocidade que ele tem Então ele está aqui, tá? Vocês me desculpem, mas o, vídeo, o propósito do vídeo não era para instalar como instalar o, o, o Windows E sim mostrar a finalidade do, do SSD e a velocidade dele Então eu vou estar aqui agora reiniciando o computador E vocês vão ver a velocidade que ele desliga e que ele liga, tá ok? Então, pessoal, vamos lá, eu vou desligar aqui e vamos ver a velocidade que esse bichinho desliga aí, tá bom? Vamos lá, eu vou contar até aqui, ó. O Windows 10 tem esse detalhe é bem limpinho, tá vendo aí, como vocês estão vendo? Então, vamos lá, eu vou desligar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13, 14 14 segundos Ele desligou Agora eu vou ligar ele de novo Tá? Para vocês verem O tempo que leva para ligar Isso já com Eu tenho aqui o... o Avast O Avast Premium Tá? Completo, ativado Ele pesa na hora de que você Inicia o computador Então vamos lá, vou ligar hein? Ó, liguei, ó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 26, 27, 28, 29, 30, 30 segundos, ou seja, é o dobro para ligar, em relação ao desligar, é o dobro, né? Mas como eu disse, porque para desligar você não está você não, você não ativando outros aplicativos, né? É, outros programas, e para desligar não precisa, mas para ligar você precisa como eu falei então daí o motivo de ser o dobro mas você sincera para vocês eu não sei a máquina que você tem essa máquina aqui pessoal essa máquina aqui eu antes eu tava eu tinha eu, eu tinha um HD né é um HD físico de 500 GB. ele levava aí ele tava levando ultimamente um minuto de um minuto e meia dois minutos até mais para ligar aí você vai dizer ah mas não é normal bom eu navegando na internet, no YouTube principalmente, eu tenho percebido que muita gente fala sobre isso. É lógico que todo, a maioria das pessoas tem um HD já é, usado, né? Então, você, normalmente o Windows começa a pesar. E daí é o motivo de eu estar fazendo esse vídeo para mostrar para você duas coisas. Primeiro, o cartão SSD, como ele, que, que ele é rápido. Tá? Eu testei esse cartão com o Windows 10 normal, o CCU Lite. E realmente ele tem essa, esse mesmo comportamento, tá? Ele liga rápido, desliga rápido e abre rápido os programas. Esse vídeo aqui que eu tô fazendo para vocês, é, já é com Windows 10 Lite. Mas, como eu disse, mesmo com o Windows 10 comum, normal, esse SSD, ele se comporta muitíssimo bem. Então, para você que assistiu, muito obrigado, pessoal. Desculpa aí que o vídeo ficou um pouquinho longo, tá? Qualquer dúvida que vocês queiram perguntar deixa aí nos comentários aí se você acha que há necessário necessidade de, de tem muitos vídeos aqui no YouTube mostrando como formatar o HD então não é essa minha finalidade por isso que eu não fiz tá bom um detalhe que eu quero explicar para vocês é o seguinte quando vocês instalarem o HD esse SSD é, para que você formate e ele instale o Windows, é muito importante essa informação. Vocês precisam desconectar o outro HD que está conectado nele. Não é o HD externo que vocês usam para guardar arquivo, não. É o HD que você está abrindo o Windows, que já tem um Windows instalado nele, tá bom? Agora, se você já vai instalar o um SSD e não tem mais HD nenhum, então não tem problema nenhum, né? HD que eu digo, HD com o Windows está instalado, tá? Se você já tem um HD com o Windows instalado e você está é, formatando outro, um SSD no caso aí, para instalar um outro Windows, para entrar com os dois, ou um ou outro, é importante você entender que você precisa desconectar no, no seu PC, na sua máquina, o outro HD que está com outro Windows instalado, tá ok? Então, para você que assistiu, muito obrigado, fica com Deus, até a próxima.